Bom dia para você que acompanha o portal SB Notícias. Estou aqui onde era muito conhecida como a indústria home, né? Que logo passará a ser aí empreendimento aí para moradias, né? Fica aqui o registro aqui para quem já trabalhou aqui, fez histórias, né? E vai deixando aí, né? E agora vai, está sendo demolido para se fazer empreendimentos, né, a moradia, né, a cidade vem crescendo, vem aumentando aí, né, você pode observar mais um pouco aqui conosco, pelo portal SB Notícia, ao vivo, mostrar um pouco aí, ficar o registro aí para as pessoas, quantas e quantas famílias já passou por aqui, trabalhou na indústria home, foi feito grandes histórias, né, uma das maiores empresas aqui de Santa Bárbara do Oeste chegou a empregar até mais de 5 mil pessoas, né? Isso significa para 5 mil famílias. Mas aqui você pode observar, né? Estão fazendo aí a demolição para fazer o, o empreendimento. E o portal SB Notícia vai levando também para você os detalhes, né? Mostrando, revendo. Uma área aí que vai ser construída aí. Uns 300, né? Tem uns 300 a terreno. Mas aqui você pode acompanhar ó, a demolição. Estamos aqui da rua, aqui, próximo à estação cultural também. E acompanhem conosco aí. Para quem já trabalhou aqui neste local, sabe, né? As histórias, quantas histórias deixou, né? E é um loteamento é, fechado vai ser, com terreno acima de 300 metros quadrados e logo futuramente será lançado também, né? E você pode acompanhar também até pela imobiliária Carvalho, né? Para aquele que quer aí fazer suas inscrições né? e aguardar aí para fazer visita também. Bom, tudo bem? Tá aqui ó. Futuramente, né? Breve lançamento também. Provavelmente a portal SB Notícia estará acompanhando ao vivo mas é isso que você pode ver hoje mais detalhe você vai poder acompanhar conosco o portal SB Notícia Claudio Mariano, para o portal SB Notícias.